Olá! Para fazer uma lente de aumento, vamos precisar de uma garrafa de água mineral, pois possui essa curvinha que será importante para o experimento. Não pode ser garrafa pet. Primeiro, com a ajuda de um estilete, recorte o bico da garrafa. Depois, irei utilizar fita isolante para me ajudar a fazer o círculo. Irei colocar por dentro. E com a ajuda de um marcador, irei marcar por fora da garrafa. Com a tesoura, recorte com cuidado. Coloque o círculo em cima do outro. E cole as bordas. Irei utilizar cola silicone. Mas se possível, utilize a cola epóxi. Verifique se todas as bordas estão vedadas. Para isso, mergulhe em um recipiente com água, caso esteja entrando água. Passe a cola nas bordas e repita o mesmo processo até que esteja completamente vedado. Depois, com a agulha, faça um furo bem pequeno. Não precisa tampar esse buraco, pois não irá vazar, a não ser que aperte a lente. Mas caso vaze basta colocar na água e encher a lente de novo mergulhe novamente na água e aperte aos poucos até que a lente enche de água agora vamos testar a lente É isso, pessoal. Obrigada.